Bom dia. Hoje os vizinhos estão falando. Hoje eu vou falar como eu prometi no último vídeo lá. Nesse jogo eu usei minha pela primeira vez minha K 416, é uma vortex modo 416 que é uma maravilha, um puta de marcador da hora. Eu Acho que eu vou fazer um vídeo sobre, sobre ela. Sobre os meus últimos novo marcador que são esse que não estou é vendo ainda é, já fiz um review sobre eles sobre o Vortex é, quando eu recebi ele Yo! Esse vídeo é um review sobre o Kit MacFed Vortex que instalei na minha A5 que era na época era esse, é esse. já falei bem desse marcador que é um, um A5 da, da Tittman que já é um puta marcador que funciona muito bem. Venha, porra! É, nunca quebra. Quebra claro, mas é fácil de achar peça, de arrumar, porque um pode abrir e consertar. Ele tem muito jeito de, de personalizar, muitos. Modos. Você pode fazer a AK, você pode fazer K416, você pode fazer um, um UMP, um MP5, você pode fazer uma caralhada de coisas. E se você então que acha, consegue achar, porque não está tão fácil, achar um kit Vortex, você transformar ele em MacFed. Ah, MacFed, jogar MacFed, da hora. E é isso. Dá um puta marcador que não é tão caro, porque você já tem um marcador, você transforma ele em McFad para um não um muito caro, é um, um McFad de, de entrada, vamos dizer, e para um McFad de entrada, meu Deus, é muito bom. Como eu disse, isso é o primeiro que eu teve. Eu usei, fiz uma, Hop. eu estava falando que dá para fazer muitos mods, é... isso é uma Chuka. Krimkov, como dizem os americanos, um tchuka, que é uma cutinha dos russos, que eles escrevi aqui, ó, não sei se dá para ver. Chuka. E. Hum, ah, comprei várias coisas para ele, né? Bem, isso é tipo os modos do, do, do dos pilotos de tanque russos. Tinha uma arma pequena, normalmente isso tem um fold, assim, se, se entra, não tem, mas está bem assim. Então, esse. Eu instalei a, a, aqui, a placa a apron page, E três. Funciona certinho. Eu não tenho, não tenho que... Normalmente, assim você tem que apertar aqui ou, pra ligar o bagulho. Não tem mais que fazer isso. Viu? Estou desligando, não apertando, não liguei porra nenhuma, ela se liga todinha ah, essa eu, eu vou ter que achar um jeito de transformar ela em em em, em box rotor alguma coisa assim e sei lá essa é uma maravilha então encaixa perfeito isso é a primeira versão e agora aquela que usei no último jogo, que é uma maravilha também. É a mesma coisa, é um Vortex. Tu uh, que botei um Mod K416, que é esse, esse anti guard Que eu vou falar que ele é bonito e é da hora, mas ele é um pouco pesado. Porque eu diria também, a instalação não é, a peça não está feita tão bem. Se você ver, tem um buraco aqui, não encaixa perfeito. Mesmo se eu tenho o um negócio que deveria, que é da Atacama tá também, que deveria ser certinho, mas não vai certinho. Eu teve que forçar com essa peça, porque não ia muito bem o carro, ele aperta bastante no carro, pelo menos o cano não mexe. Mas, é, putz, ele não vai muito reto, ele desce um pouquinho, não está... Não é uma finição perfeita, eu achei da Rap 4, da Então a Rap4 é antiga. Esse aqui melhorou bastante. Mas por que jeito, eu tô falando coisa, mas esse marcador, meu Deus, é uma maravilha. Eu, se vocês estão procurando fazer um, um, um MacFed barato, mano. pega um máximo Eu não tenho log o logbolt, O Logbolt que eu tenho na minha X7 que é uma maravilha. Eu não quebrei nenhuma bolinha desde que tinha um jogo com vocês dois. Não quebra a bolinha. Não, não dá problema nenhum. Ah, é um prazer. Ah, nossa, que da hora. Eu coloquei o drop down. Aí parece um pouquinho da AK. Esse negócio que vai embaixo normalmente sai mais reto. Mas eu coloquei isso que eu gosto bastante. Que eu tenho a X7 também. Pra ter uma, uma visão já liberada direto. Uma maravilha. O tank, não tem problema de ar. Nossa! Não um come ar, não. Pode ficar horas jogando, não tem problema. Então, basicamente é isso. Eu falei que ia fazer, que ia apresentar, e aí, bem-vindo. É ela, é uma maravilha de marcador, adoro jogar com ela. Agora estou com um X7, dois, dois Vortex uh, e mais um. Mais um que eu vou apresentar daqui a pouco, sei lá, começar a jogar, fazer um review. E é isso, recomendo esse porra de marcador da MCS, fiz um puta trabalho, fiz uma maravilha. Se vocês procuram um marcador McFed, vocês podem comprar esse cegamente. Dá pra achar um A5 no Mercado Livre, que não custa muita, muitas coisas antigas nunca quebra uma assim sempre funciona vai, daqui a 20 anos ainda vai, vai, vai funcionar se não, se não tem mais as peças você acha um jeito de fazer elas você mesmo vai, vai ter peças e daí depois tenta machar o, o kit que vale a pena né? vale muito a pena enfim é isso prazer ter apresentado o menino